Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje teremos a roda, uma roda de conversa muito especial com o tema O protagonismo de mulheres pretas e periféricas no combate à fome, evasão escolar e miséria. Esse evento foi idealizado pela defensora pública Débora Machado Aragão, coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos, e da, da, dos Direitos da Mulher e da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, no DEM, e conta com o apoio do Centro de Estudos. Hoje serão nossas palestrantes Rosângela Hilário, pós-doutora e doutora em Educação, líder do grupo de pesquisa ativista Audrey Lorde, ela pesquisa é, principalmente as temáticas de racismo, feminismo negro e gênero e sexualidade na formação do professor. Teremos também Valdênia Menegon, mestra em políticas públicas, doutora em, em, em história. Ela é diretora de direitos humanos e formação política da Un Negro Caxias e diretora do Instituto Valdênia Menegon. Teremos ainda Maria Ribeiro, é mestre e doutora pela PUC São Paulo e Paris de Derô, em comunicação e semiótica. É redatora-geral do Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, Cia Parto, integrante da Rede para Escutas Marginais, REN Coletivo Margens Clínicas. E ainda, é Marcele Regina, que é reitora da Universidade Federal de Rondônia. É doutora em sociomuseologia, Mestre em Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, Vice-Presidente do Minon, Movimento Internacional para uma Nova Museologia. E ainda vamos contar com a mediação é, da nossa debatedora, Débora Machado, que é defensora pública do Estado de Rondônia, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher no DEM, da DPRO, presidenta da ADEPRO e mestranda em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. Inicialmente gostaria de agradecer a presença das nossas palestrantes por, por nos brindarem com o seu conhecimento sobre esse tema tão relevante. Também agradeço a Administração Superior na pessoa do nosso Defensor Público Geral, Hans Lucas Imich, por todo o apoio que sempre dá aos eventos e cursos realizados pelo NUDEM e também pelo Centro de Estudos. Agradeço ainda é, a equipe da ASCOM, da Assessoria de Comunicação, na pessoa do Lucas, que está nos acompanhando, a equipe do Centro de Estudos, na pessoa do Ricardo, e também, especialmente, a minha colega Débora é, por, por toda a parceria, pela amizade, por me proporcionar a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E, por fim, agradeço a todos e a todas que estão nos acompanhando. Passo agora a palavra à minha querida colega Débora, para que ela possa dar início à nossa roda de conversa. Bom, boa tarde a todas, a todos e a todos. É uma grande honra dividir esse espaço com essas mulheres tão potentes com duas amigas que eu considero muito que moram no meu coração, esse tema dessa palestra de hoje foi sugerido pela nossa mestra Rosângela Hilário, que sempre traz pautas tão importantes. É, é, nossa, é, nossa, é nossa cadeira cativa aqui dentro da Defensoria, ela e a, a, a Valdenia É uma grande honra dividir mais esse espaço de, de disseminação de conhecimento, de compartilhamento de experiências, para que a gente possa transformar as estruturas da nossa sociedade, que ainda permanecem tão, tão, tão estagnadas e adoecidas, diante de um racismo institucional, estrutural, de um machismo estrutural, institucional, e é algo que nós não poderemos nunca descansar e devemos sempre lutar diariamente. Então, mais uma vez, minhas queridas amigas Rosângela e Valdênia, sejam muito bem-vindas. Também é, agradeço a presença da, da Marcele e da Maria Ribeiro, uma grande honra tê-las aqui pela primeira vez, Espero que a primeira de muitas é, saibam que esse espaço da defensoria pública é um espaço extremamente democrático. Nós estamos aqui, de fato, para levar e veicular informações para a sociedade, para que as pessoas possam pensar melhor as estruturas em que hoje nós estamos inseridos e inseridas, e assim poder realmente Buscar uma sociedade mais justa, mais igual, mais harmônica para todas, todos e todes. Faço meus agradecimentos da minha amiga Alessandra, que é uma grande parceira, a honra é toda minha, dividir cada espaço que nós dividimos, e reitero que eu sempre falo, nós estamos aqui hoje porque estamos juntas, e isso só é possível, qualquer luta e qualquer busca só é possível quando feita conjuntamente. Né? Eu sempre gosto de falar da, do Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, e isso é a mais pura verdade, dentro da Defensoria enquanto instituição, e dentro da sociedade, como nós estamos representando espaços, estamos ocupando espaços onde nós temos um local onde podemos falar e as, e as pessoas podem nos ouvir. Então, é muito bom dividir esse espaço com vocês. Falo, é, reitero também meus agradecimentos a toda a equipe da SCOM, que é sempre tão maravilhosa e sempre nos ajuda nesse espaço. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, principalmente nesse mês, que nós temos... Alguns eventos que são muito importantes e que tem que nos trazer uma reflexão, uma mudança de, de pensamento, uma mudança de atitude, pelo menos parar um pouco e pensar sobre o que está sendo feito e o que nós estamos reproduzindo dentro da sociedade. Esse mês é o mês da consciência negra e não somente isso, é um mês... Que nós temos os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, então são dois eventos fortes, potentes, importantes e que trazem essa perspectiva interseccional de toda a educação que a gente trabalha aqui dentro da defensoria, a Rosângela que é superativista, a Valdênia que é super ativista, a Marcela e a Maria também, então hoje nós vamos trazer uma perspectiva interseccional, decolonial, do protagonismo da mulher preta, da mulher periférica, principalmente no combate à fome, no combate à evasão escolar e do que vem sendo feito diante dessa estrutura que é tão desigual ainda e do que nós podemos fazer para pelo menos dar algum passo em prol de uma melhoria, em prol de uma igualdade e isso fazemos conjuntamente, isso também é fazer política pública, isso também é trazer uma transformação para a sociedade. Então vou passar primeiramente a palavra à minha amiga Rosângela, para que ela possa também, hoje nós duas estaremos juntas debatendo, é, é, é um duelo de titãs, né, porque assim, um duelo de titãs com essas, com essas mulheres que vão falar, pelo menos para mim, porque são mulheres que eu admiro e que assim, cada vez que falam, falam no meu coração e transformam os meus pensamentos e eu vou tentando buscar cada vez mais conhecimento para poder estar... A altura, pelo menos a altura do dedo lindinho de vocês nessa luta e nessa busca. Então, vou passar a palavra à minha amiga Rosângela para que ela dê as boas-vindas também, para que, que esse evento é nosso, esse evento não é, não é da, da defensoria, esse evento é nosso, esse evento é da sociedade. Então, minha amiga Rosângela, a palavra está com você. Boa noite a todas, a todos, a todos, e a, todos aqueles, a todas aquelas pessoas que não se sentem contemplados pela binariedade de gênero em primeiro lugar, é, trabalhar com amigas é a coisa mais maravilhosa. Quero ratificar aqui a minha alegria de ver essa mesa é, só mulheres. Né? É uma coisa, é um espaço é, de poder, é um espaço de visibilidade, e é um espaço que serve de é, expo, é, como é que é? encorajamento né? e de inspiração para meninas, mulheres. Nós debatimos aqui nessa escola onde estamos exatamente isso as meninas é, sobretudo as meninas pretas precisam ver mais mesas como essa né? nós estamos é, é, desmistificando um negócio que antigamente a gente só via homens debatendo homens nesses espaços homens com a palavra nós tomamos a palavra e tomamos pela nossa luta em, em, em, a favor do coletivo hoje a gente tá eu estou num papel absolutamente confortável né que é de provocar o debate. Isso é muito, muito bom. Eu começo dizendo que as mulheres é, pretas deram um show durante a pandemia o ano passado. As mulheres pretas, pobres, faveladas, periféricas, é, quilombolas, indígenas, e até mesmo as mulheres que estavam numa situação de muita vulnerabilidade, né, e se protegeram as, as outras, que são as mulheres encarceradas. Era um show, um show que não foi dado pela política de estado, do Estado brasileiro em relação, por exemplo, a, a manter as pessoas seguras do ponto de vista da segurança é, alimentar, né? da, da, de ter comida na mesa, da segurança sanitária, para que o Covid efetivamente não fizesse tantas vítimas quanto fez as histórias de mulheres, e, e também uma outra questão que a gente está começando a levantar os dados agora, que, para mim, foi muito legal. É, algumas mães com sacrifício próprio, inclusive, da sua saúde, do seu sono, é, da, do seu próprio bem-estar, é, fizeram da, das tripas ao coração para que os filhos se mantivessem na escola, esperançados, acreditando, que o conhecimento poderia mudar a situação deles. E o Estado brasileiro não fez. Essas mulheres, normalmente pobres, territorializadas da periferia, e em 90% em grande medida pretas, fizeram. Então, elas comeram menos para que os filhos pudessem comer, elas é, é, é, se protegeram da maneira que deram, foram fazer os trabalhos que ninguém queria fazer para ganhar o dinheiro do dia de poder alimentar. A, a, a, a, aos seus afetos, elas mantiveram as crianças esperançadas. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Cada uma dessas mulheres maravilhosas, potentes, minhas amigas, minhas queridas, meus afetos, né? vamos falar de um lugar que não é o nosso. Né? Nós estávamos seguras com as nossas famílias, nas nossas casas, com alimento, e fizemos um movimento de contribuir com essas mulheres a partir... Dos recursos que tínhamos, mais ou menos, em mais ou menos condição. Então, a Valdena Menegon vai falar no lugar dela, de, de, de pessoa que estuda a política, e como a política não contribuiu em nada, e essas mulheres tiverem que fazer esse movimento quase sem política pública nenhuma. A Maria vai falar a partir de um, de um, de um tema que eu acho extremamente é, forte, que é a resistência do nascimento até o último dia de vida, e Marcele vai falar de todas essas coisas articuladas que demandam lá na universidade, com todos os movimentos que a universidade teve que fazer para manter também as suas as suas pessoas é, pobres, né, os seus estudantes pobres, que são muitos na universidade pública, esperançados de que tudo isso vai passar e nós vamos ter que fazer todo um processo de construção. então é a partir desse lugar espaço, mulheres pretas periféricas, que já estão ocupando outro espaço que elas vão falar a partir de hoje. Nós combinamos aqui uma, um, uma entrada, vamos combinar aí entre 10 e 15 minutos, porque senão a gente não vai sair daqui. Eu gostaria, sim uma hora para cada uma. Seria bacana, mas eu acho que é, é por aí que a gente vai ter que ir, tá bom? Então, começa a Valdênia, e assim a gente segue, depois Maria, por fim, Marcelo. Bom, Boa noite. Aliás, que ainda é bom, boa tarde, né? Eu ainda sou é, Rosângela, Débora, Alessandra, Maria, Marcelo e o que está aqui nos acompanhando, eu ainda estou ainda antenada com o horário lá do Maranhão. Então eu, tô, eu, eu já estou uma hora é, à frente. Eu queria uh, iniciar uh, fazendo a minha aula de né, para aquelas pessoas que não conseguem. Me ver, né? então eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, uh, estou usando um coque, uh, eu uso uma maquiagem em tons cinza, um batom é, vinho, uh, eu uso argolas douradas, um colar é, de cordas e detalhes uh, de metal e uma blusa branca. Tá? É, e aí cumprimentar. Aproveitar para cumprimentar a Alessandra, a Débora, né, duas pessoas que eu tenho um enorme carinho, um afeto que a gente estruturou a partir das nossas relações, mesmo que, mesmo que a distância. E um abraço carinhoso, fraterno, cheio de afeto para a Rosângela Hilário, que está aqui do meu ladinho, né? a gente está na mesma sala, mantendo uma distância, né mas a gente está na mesma sala. Minha querida irmã Maria Ribeiro, Uh, e a Marcele, né, essa mulher potente que está aí à frente da Universidade Federal de, de Rondônia, dizer que é realmente um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, né, da Defensoria, agradeço mais uma vez o convite, a paciência que vocês têm né, em me escutar, e aí, como a Osângela destacou, eu falo hoje a partir desse lugar de ser uma mulher negra, é, mãe, uh, que vive em um território... É, periférico, né? eu sou do Maranhão, então nós somos de um estado periférico, é, mas eu não falo exatamente daquele lugar de mulher ah, das quais a gente vai falar aqui agora, ah, enquanto mulheres pretas e periféricas, que, como a Rosângela já destacou, ah, que fizeram enormes sacrifícios em nome da educação dos seus filhos nesse período pandêmico. Então, eu também falo a partir do lugar de pesquisadora no campo da política, esse é um dos temas que eu mais trato, e a partir desse lugar, meninas, a gente observa que foi feito nesse, nesse período pandêmico né, de 2020 a 2021 uma, uma verdadeira revolução uh, de, elaborada, gestada, projetada por essas mulheres pretas e periféricas em todos os campos da sociedade brasileira. E aí eu vou focar é, nesse movimento de aquilombamento que foi realizado por essas mulheres ao longo desse, desse período, tanto em relação às suas próprias comunidades, ah, mas também fazendo o contato, estendendo a sua rede de, de relacionamento para outros estados. É, eu pude observar e também participar como pesquisadora e como militante do movimento negro e, de, e do movimento de mulheres negras, de um verdadeiro processo de aquilombamento envolvendo mulheres de, de todos os estados do Brasil. Nesse período de pandemia, nós construímos sim estratégias de vivências a partir dos exemplos das nossas, das nossas comunidades. Eu diria hoje que, tomando como base o mulherismo africano, que nós construímos, a partir das nossas vivências e experiências, uma espécie de modelo de sociedade baseado no aquilombamento. E o que é esse modelo de sociedade cuja base é o quilombo É exatamente construir uma sociedade em que as pessoas sejam alimentadas, elas sejam gestadas a partir do fenômeno da comunidade, da solidariedade e do afeto. Foi isso que a gente conseguiu perceber, Rosângela e Débora, mais especificamente, porque estão fazendo essa mediação, essa provocação. Mulheres negras e periféricas fizeram uma verdadeira revolução no sentido de manter a sua comunidade viva, né? porque nós enfrentamos, aí, além dos problemas estruturais que já haviam na sociedade brasileira, nós já víamos aí sendo afetado por uma crise econômica e, de repente, a gente foi afetado por uma crise sanitária é, que, simplesmente, o governo brasileiro, o Estado brasileiro optou por uma estratégia é, bem aos moldes da necropolítica. Não é à toa que a gente teve aí, até hoje, mais de 600 mil mortos e a gente precisa também é, dizer quem, quem são essas pessoas, em sua maioria, que perderam a vida para a Covid-19. Então, a maioria das pessoas que perderam suas vidas para a Covid-19, elas têm cor, e essa cor é a cor da negritude, a cor preta. E a gente precisa referendar isso dizendo que, aliás, a gente precisa reafirmar isso. Então, foi uma escolha do governo brasileiro né, por fazer uma gestão da, da crise sanitária que levou a essas 600, mais de 600 mil mortes. E aí, por outro lado, gestando a sua comunidade, a gente teve aí como exemplo essas mulheres pretas que a, a, dividiram o auxílio emergencial, né, aquele pouco auxílio emergencial, elas conseguiram dividir não apenas entre a sua, a sua família, o seu núcleo familiar especificamente, mas conseguiram dividir esse recurso com membros da sua comunidade. Foram as mulheres pretas também que levaram água potável para suas comunidades, que conseguiram é, levar... A materiais de higiene. Né? Então, essas mulheres, a partir das suas vivências e na proteção e na gestão, na potencialização das suas comunidades, que conseguiram dar uma resposta que o próprio governo brasileiro não conseguiu efetivar. Né? Então, a gente precisa olhar, a gente precisa perceber, Rosângela e Débora, Maria, Marcela e Alexander, como essas mulheres conseguiram se organizar e fazer, inclusive, com pouquíssimos recursos, com que a sua comunidade pudesse continuar a existir. Então, foi um trabalho de solidariedade e isso acabou também sendo efetivado ah, nas candidaturas ah, ocorridas ah, no, no pleito de 2020. Houve um verdadeiro processo de acolhimento, de gestão dessas, de, de, de gestação dessas candidaturas negras femininas houve um movimento, uma movimentação através do uso das redes sociais né, de candidaturas de mulheres negras sendo apoiadas independente de em quais territórios elas estivessem, em quais estados elas estivessem. É, e aí, dentro dessa movimentação feita por mulheres negras, periféricas, a gente pôde perceber, primeiro, uma discussão sobre as principais dificuldades que essas mulheres têm de levar à frente candidaturas e de que suas candidaturas possam sair vitoriosas. A partir disso, da de se elencar, né, de se fazer um verdadeiro mapeamento desses desafios, começou esse processo de atlumbar, né, o processo de gestar a comunidade e buscar, a partir desse modelo, lançar candidaturas negras. E aí uma coisa que foi muito evidenciada nesse ano de 2020, a partir das candidaturas negras, é que a, a, as candidatas mulheres elas não pautavam apenas as necessidades das comunidades negras, mas... Faltavam também demandas de outros grupos, como, por exemplo, a população LGBTQIA, fizeram, sim, dentro da sua plataforma eleitoral, uma defesa de políticas públicas que já estavam consolidadas e que passaram aí, por um, estão passando por um processo de desmonte, como, por exemplo, a defesa do SUS, do suas, e de outras políticas. Então, a gente percebe que a, a, a lógica trabalhada por essas mulheres, sejam em suas comunidades, ou lançando o seu nome, né, colocando seus corpos à disposição do processo eleitoral, é, está bem voltado para os processos de solidariedade, né, e não apenas ligados à própria comunidade negra. Então, esse modelo, né, é, é, é, essa maneira de fazer a política, essa maneira de gestar a comunidade, para nós, é um modelo que deve ser ter pensado para a estruturação da própria sociedade brasileira. Porque a gente percebe, meninas, que, e aí me permitam chamar de meninas, né, porque é um modo extremamente afetuoso, carinhoso que eu tenho de conversar com vocês. Esse modelo, ele tem que começar a ser visto realmente como um, um, um modelo de sociedade que é baseado no afeto, né? Eu tenho discutido muito isso com, a, com, com Maria e com Rosângela, que apesar de mulheres negras terem, aí ou serem chamadas, né, achadas de mulheres extremamente agressivas, né, na verdade, o que nós somos, somos aguerridas, mas sempre voltadas ou baseadas no afeto. Se não fosse a nossa forma de conduzir os processos, se não fosse baseado na lógica do afeto, eu diria que a gente ainda não resistiria diante de uma necropolítica que é aí embasada em todo esse processo de estruturação da sociedade brasileira, se nós não fôssemos movidos por enormes sentimentos de amor né? e compreendendo que guerrear é necessário às vezes, né, mas que esse não é verdadeiramente o nosso objetivo. Agora, sim, nós somos, desde antes da passagem transatlântica da África para cá, um dos nossos, uma das nossas características é sermos mulheres que gestam a sua comunidade para gestar uma comunidade, não pode ser uma mulher que não tenha é, uma expressividade de potencialização. E talvez por isso, e aderindo a determinados discursos que vão nos desvalorizar, colocam como se a gente fosse agressiva, como se a gente fosse o tempo inteiro mulheres que estão lá para brigar. Mas nós brigamos quando é necessário e geralmente brigamos não sozinhas. Mesmo para brigar, e principalmente para brigar quando é necessário, nós brigamos em comunidade. A gente sempre anda juntas umas às outras, sempre protegendo umas às outras. Essa é o nosso, a nossa base. Né? Então, baseadas no afeto, na solidariedade, é que eu diria que a gente precisa olhar para essas experiências de mulheres pretas e periféricas. Obrigada. Eu maravilhosa, carro. maravilhosa. E cumpre o tempo, olha que beleza. Nem Gente, pa olha. Não parece minha amiga. <risos> Nem minha, né? porque eu também falo pelos cotovelos Mas olha, a sua fala é um reflexo tão interessante Quando a gente fez aquela capacitação Que você participou, que Rosângela participou No mês de março, né? sobre, sobre o racismo institucional e estrutural Eu me recordei muito do que você falou Que depois eu fui estudar e depois a gente inclusive fez um outro evento Sobre o mulherismo africana né? e assim, é muito interessante o papel dessa mulher dentro da comunidade, que é tão diferente da estrutura patriarcal, heterotópica, né? que a gente fala, que a gente tem dentro da nossa sociedade, porque nessas comunidades, a mulher de fato é a matriarca, a gente vê isso em comunidades quilombolas, a mulher é a chefe da família, a mulher é quem está à frente, levando. por isso que a gente fala, por isso que o por isso que o tema dessa palestra é o protagonismo da mulher, porque não é, não, é uma, não, é, não é algo meramente ilustrativo, é algo que se vê na contramão do que a gente vê na nossa estrutura adoecida. Né? Então, a mulher ela tem essa potência, ela tem a força, ela é aguerrida, ela está à frente, ela tem a fala, ela, toma, ela defende o seu marido, ela defende os seus filhos, é, é, ela defende a sua comunidade, ela leva a sua comunidade. Né? E assim, eu tive a oportunidade de ver isso em algumas, em algumas comunidades quilombolas aqui do estado de Rondônia, que infelizmente a Val e a Maria não vão ter tempo de conhecer. Mas assim, uma das comunidades é a comunidade de Pedras Negras, a nossa matriarca, a dona Aniceta, e ela é uma mulher potente, forte, de 80 e tantos anos, e ela está lá, guerrida, à frente, você chega e ela está lá recebendo, e é desse jeito. É, é, é com, é com toda, toda a força da mulher e com todo o afeto, com toda a emoção, com todo o carinho, né? Então, assim, só. só falo, não, a gente tem nem o que, o, que, o que debater de perguntar, porque ela é tão completa, ela fala tão completa, sucinta e completa. Né? E assim, é, é o que a gente vê na prática, e a gente vê muito nessa necropolítica também a questão é, de que a maior parte das pessoas afetadas. Pela pela, pela pela pela necropolítica que hoje se implementa são de fato os corpos negros né a gente vê isso é, isso é estatístico a gente não está não tá falando de, de nada que é desconhecido né então é é, é, é muito importante a, essa sua fala e assim eu só tenho eu só vou aplaudir aqui bem quietinha porque só Maravilha. uma contribuiçãozinha aí para pra contribuir com a Débora nessa reflexão é, é já trazendo de volta que agora eu estou muito apaixonada pela Teresa de Benguela. Teresa de Benguela explica isso: por que, que o quilombo de Quariterê, por exemplo, tem 50% por, no seu no seu conselho 50% de homens e 50% de mulheres? Os homens pensam para os seus grupos, as mulheres pensam o coletivo. O equilíbrio entre grupos e coletivos é dado por uma paridade entre homens e mulheres. Por isso que se defende, as, as, as matriarcas, as mulheres que efetivamente fazem parte do mulherismo africana, defendem essa paridade em todos os espaços, para que haja efetivamente esse equilíbrio. É muito lindo, isso é maravilhoso. Maria Ribeiro, bora amiga, bora! Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. Começo é, agradecendo a Débora, a Defensoria Pública, a Alessandra pelo convite e também cumprimentando as minhas companheiras de quilombo, as professoras Rosângela, Valdênia e Marcele. Muito feliz em poder é, conversar com vocês no dia de hoje. Bom, eu quero começar contando, eu vou fazer um giro argumentativo de modo que a minha fala possa ilustrar aquilo, tudo que a Valdênia disse. E, e vou contar uma história que é um episódio da minha história, uma cena que é a história da minha mãe, portanto também a minha e a de muitas mulheres que eu conheço. Então, para me manter no tempo, eu vou é, ler para vocês. É, no bairro soteropolitano, chamado Palmiúdo, há uns sobrados mal erguidos no debaixo do nível da rua. É custoso o acesso até a porta de entrada e uma escada empinada de degraus desajeitados separa, ainda agora, no dia em que escrevo, a rua dos Pirineus, do quarto onde nasceu minha mãe, assistida por uma parteira. Era o ano de 1948. Confidenciou-me minha genitora quando lhe contei sobre a ruína da minha experiência ginecológica quando eu engravidei do meu primeiro filho com um doutor branco qualquer que eu escolhi no plano de saúde. E ela disse o seguinte, se os três partos da minha mãe, isso é minha mãe dizendo, né, sobre a minha avó, se os três partos da minha mãe, dependem da presença de um médico, teríamos sido apagados feito vela. Também estava lembrada de quando a minha avó, que trabalhava em uma fábrica de carvão e querosene instalada nos fundos da casa onde morava a família de oito integrantes, tinha minha mãe 12 anos de idade, e minha, minha avó ouviu berros vindos dali onde morava a dona Detinha. Pediu minha avó que a minha mãe fosse dar conta daquelas estridências e quando chegou a minha mãe à casa da comadre Detinha, topou com um bebê deslizando para fora do, da mulher. Abre aspas, disse minha mãe, parecia um lenço retorcido desvencilhando-se do útero para o chão do quarto. E que bonita a imagem colada às suas recordações de menina. Pois consta também numa das cartas memorialísticas escritas pela minha mãe que ali naquela cena ela se decidiu pela pediatria, tendo cumprido um roteiro tão extraordinário até o diploma do ensino superior, que suporíamos serem todas as camadas atmosféricas do planeta suas principais antagonistas. Habituadas a persistir em comunidade, porque já a coisa pública correspondia ao absoluto desamparo, as mulheres da vizinhança punham em prática políticas de cooperação que na época queriam dizer apenas que ali havia mulheres sozinhas cuidando umas das outras. O grande problema dessas políticas de cooperação é quando elas se tornam, no contexto da pandemia do novo coronavírus, políticas de cooperação compulsória, porque sem essas políticas de cooperação, nem as essas mulheres, nem as suas famílias, os seus filhos, sobreviveriam. Nasceu negra minha mãe no bairro do Palmiúdo, então eu se decidindo, jovenzinha pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, redigiu uma carta para, então, primeira-dama do Brasil, dona Yolanda da Costa e Silva, a companheira do militar Arthur da Costa e Silva, ao dar com o pedido de Bolsa de Estudos para Curso Superior, conforme eu li no aviso de recebimento protocolado pela Secretaria do Gabinete Presidencial, mandou avisar que não podia ajudar, lamentavelmente. Voltou-se então a minha mãe para o governador do estado da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, que oferecendo um crédito universitário, não deixou de incluir um pequeno apêndice. E dois anos passados, a contar da data da formatura da minha mãe, ela se via obrigada a ressarcir o Banco do Estado da Bahia, o BANEB, pelo investimento público na sua insolência e pelo apoio governamental à sua decisão de se tornar uma pediatra e médica de família já há 40 anos, dedicada ao Sistema Único de Saúde que é uma decisão que, mais uma vez, reforça a importância de se manter associada à sua comunidade de origem. Tudo dito para dizer que, para algumas mulheres negras, quando falha a coisa pública, o público é imediatamente restituído pela comunidade. Certas circunstâncias, a exemplo dessa que nós vivemos, da circulação planetária do novo coronavírus, a comunidade é engolfada por uma política de gestão de indesejáveis, como disse a Valdênia, uma política de morte, né, a necropolítica. No final do século XIX, a expectativa de vida de uma pessoa negra escravizada era de 19 anos. O mapa da desigualdade de 2020, que é uma iniciativa da Rede Nossa São Paulo, concluiu que os distritos com menor expectativa de vida são aqueles cujas pessoas habitantes são majoritariamente negras. No Jardim Ângela, zona sul da cidade de São Paulo e bairro de alta vulnerabilidade social, a média de vida é de 58,3 anos. Nos Jardins, das áreas mais luxuosas e cujo metro quadrado pode ultrapassar os 9 mil reais, a média de vida sobe 30 anos. E cercados por restaurantes internacionais e boutiques, se pode viver em relativa paz até os 81. 5 anos de idade. Quando o novo coronavírus desembarcou no Brasil, a, organização, a orientação da Organização Mundial de Saúde era que pessoas idosas fossem vacinadas de maneira prioritária, baseada essa orientação na realidade dos países norte-globais. As periferias começaram, então, a contagem dos seus mortos. Eis uma das tantas uh, faces do genocídio perpetrado, perpetrado contra a população negra. Já tá encaminhando para o final, é, eu dizia que quando mantidas as mínimas condições para que as pessoas se mantenham vivas, um sentido de comunidade é acionado. Um sentido que pode ser compreendido desde aquilo que escreveu Sobunfu Somé, que é uma pensadora africana de Burkina Faso no livro O Espírito da Comunidade, abre aspas, e com essas aspas eu encerro a minha contribuição. A comunidade é o espírito, a luz guia das tribos. É onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidar umas das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro esteja ouvido e consiga contribuir com os dons que trouxe ao mundo de forma apropriada. Sem essa doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem um espaço para contribuir. A comunidade é uma base na qual pessoas vão compartilhar seus dons e receber as dádivas umas das outras. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui por integrarem a comunidade da qual eu participo. E muito obrigada. Maravilhosa Maria Ribeiro. Cada vez que eu ouço a Maria Ribeiro, eu me emociono. sabe? Eu sou tomada assim, de, de, de um amor tão profundo. Sabe? É tão bom ouvir essas coisas. tão bom saber... Muito embora exista a necropolítica, existe também um espírito de resistência que nos mantém juntas que nos mantém vivas, né? É, é, a partir da ser nutrida por essa afetividade. Aí, quando você diz para a Marcele, né, é, saudar as minhas irmãs de, de Quilombo, e a inclui, isso também você não você não imagina o significado que tem para a Marcele, e eu, eu vou falar porque eu sei que tem, né? Porque é muito bom, sobretudo quando a gente ocupa determinados espaços, saber que a gente faz parte de um quilombo que ajuda a gente a fazer a resistência. Então, assim, já digo para você que, diante de tudo que você coloca, eu, não, eu nem tenho mais o que colocar, mas eu, eu tinha que falar isso, tornar isso público. Né? A nossa, a, a, o nosso aquilombamento tem nos permitido resistir. As deusas permitam que nós continuemos aquilombadas. Me inclua nesse quilombo, assim, eu sei que me inclua, por favor. <risos> Mas sim, é muito interessante a minha pro, a minha próxima, assim, eu fiquei faço minhas as palavras da Rosângela, emocionante demais cada palavra que sai da sua boca, porque a gente, a gente vê essa realidade, e, e na defensoria a gente consegue ver... É, palpavelmente, isso que você está falando, não, não é um mero discurso, é uma realidade, e é uma realidade da maioria da população brasileira, né, e, e eu, é, eu acho muito interessante, porque quando a gente fala, e eu estou falando diante das minhas professoras, né, porque tudo que eu vou falar eu aprendi com Rosângela e com Valdênia, né, então eu sou muito suspeita para falar, e elas que me corrijam estão totalmente, abram logo os microfones para me corrigirem, é, é interessante, né? Como, como movimentos que, ao mesmo tempo, aparentam ser tão parecidos, em alguns momentos são, em alguns momentos não. Praticamente em toda sua inteireza são tão diferentes, né? Então, é, quando a gente, é, isso que você vai falando, sempre, vai, sempre eu vou, sempre eu vou é, recordando das críticas que eu leio ao feminismo na forma padronizada como é feita. E a minha próxima leitura, uma leitura que que é que é de uma de uma de uma escritora que ela que com certeza vocês conhecem, que ela faz uma crítica muito ferrenha a esse feminismo e nos traz a essa realidade que de fato é a realidade majoritária ainda hoje, que é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos, e eu sempre falo, essa essa essa perspectiva de construção ela necessariamente tem que ser interseccional. Nunca vai ser é, nunca vai se transformar se não for interseccional e essa e essa autora é, é a Oyeronke Oy, Oyumi, eu não sei nem eu não sei nem pronunciar o nome dela direito mas é a minha próxima leitura e tá e assim e ela e ela traz essa essa essa compilação de muita coisa do que você falou e dessa dessa dessa força da comunidade que que dá força porque não é só a mulher é a mulher, é a classe, é a raça, é tudo que acompanha junto dentro desse aquilombamento, que faz com que se resista mesmo, é o que a, é a Rô falou, é o que a Val falou, e isso precisa ser falado, precisa ser dito, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas vejam como é errada muitas vezes a abordagem que é feita é, sobre, sobre, sobre determinados movimentos em determinados aspectos. Né? Eu vou até devolver a palavra para Rosângela, para ela puxar as orelhas, se tiver que puxar, mas é só para lhe falar, emocionada com a sua fala, Maria, emocionada e muito necessária, né? E, e volte mais vezes aqui na Defensoria para falar. Agora vamos oh. ouvir né, a nossa reitora, a nossa magnífica reitora, que nos representa, né, a todas as mulheres pretas que precisam atingir esses espaços para poder ampliar, né? Eh, espaços de, eh, da juventude preta, pobre, periférica, que tem que lutar com a vida para primeiro comer, sobreviver, para depois então, pensar o que, que vai fazer com o resto da vida. Então, assim, Marcely, bora lá. Obrigada, Rosângela. Vocês me escutam bem? Sim? Que bom, que bom. bom é um prazer. Estar mais uma vez com vocês, é uma pena que a gente esteja com essa telinha, não é? É bom sempre estar junto, aquele calor humano, mas a gente esteve junto ontem, vamos estar daqui a pouco junto também, é sempre bom poder compartilhar de alguma forma essa energia de estar junto. Débora, uma alegria, Débora, te ouvir, uma alegria poder, por meio da Defensoria Pública de Rondônia, estar reunidas aqui hoje com tantas pessoas especiais, nos ajudam aí na árdua tarefa né, de seguir trabalhando, batalhando por algum tipo de mudança. Eu acho que é isso que a gente também espera sempre, né, trabalhar para pequenas mudanças possam acontecer. Então, esse trabalho é primoroso. Tenho um orgulho né, de estar num Estado com uma defensoria pública como essa, que nos ajuda, nos permite estar juntos. E quero agradecer a Rosângela também por possibilitar mais esse encontro, mais essa sintonia houve é, Valdênia, houve Maria Ribeiro, é sempre uma gr grande gratidão, né? assim, é sempre uma inspiração e, obviamente, uma gratidão. Saíram dos seus lugares, vieram a Porto Velho, estão conhecendo a nossa cidade, a nossa terrinha. A Universidade Federal de Rondônia tem muito orgulho de poder ter permitido essa chegada de vocês aqui o intermédio, obviamente, da professora Rosane Milário, mas esse é um prazer poder contribuir para que todas as discussões Promovidas até aqui por vocês em vários ambientes, como a escola agora, né? isso faz com que a nossa universidade também se sinta cumprindo parte do seu dever, que é fomentar e fortalecer que essas aproximações aconteçam. Alessandra, também querida, prazer enorme estar aqui com você nesse momento. É, bem, saudar também a todos que nos acompanham aí nas redes sociais né? da, da Defensoria Pública, agradecer mais uma vez esse convite. Eu preparei algumas coisas para a gente conversar e é sempre muito conflituoso quando estamos num lugar de poder, né? Como discutimos agora, um espaço como a reitoria de uma universidade. Eu como menina, aí aproveitando Valdena, vou, vou usar, né? Porque se autodenominar menina é bom <risos> e somos todas meninas, minha. Né? A gente está crescendo juntas nesse cenário aí de tantas dificuldades. Então é, quando chego é, em Rondônia, na cidade, aqui em Porto Velho, para assumir o cargo de professora é, da Universidade Federal de Rondônia, eu jamais imaginaria que conseguiria chegar ao cargo de reitor. Jamais. Nem nos meus melhores sonhos, assim, eu conseguia imaginar estar nesse lugar. Talvez seja por isso que eu estou, né? porque as coisas foram acontecendo muito naturalmente mas a responsabilidade de ter assumido esse cargo, esse, esse espaço institucional, ele é carregado de simbolismos, carregado pela pela aura né do espaço de reitora de uma universidade federal, pelo que isso significa do ponto de vista da construção dos conhecimentos, né, na ordem com que a nossa sociedade é, se configura, né, com esses espaços muito delimitados, é um desafio que tenho, obviamente, na minha, na minha cara, né? assim, quando as pessoas me veem. As pessoas sempre, de uma forma ou de outra, se espantam. Isso, para mim, é curioso. Eu queria aproveitar esse espaço e dividir isso com vocês, né? dividir com todas as mulheres que hoje nos acompanham aqui nesse momento, que depois vão poder ter acesso a essa, a essa live. Mas as pessoas, quando me olham, se espantam. E eu sempre me pergunto o porquê do espanto. Quando a gente vai para as atividades, para os eventos, essa aqui é a reitora, a reitora Marcele, da universidade. Reitora? Como assim, reitora? Nossa! E aí a gente nunca sabe o porquê dessa hesitação. O porquê que isso não acontece com todas as outras reitoras e reitores? Eu já pude observar isso em alguns ambientes. O que, que acontece comigo? O que o espanto? Alguns vão dizer, ah, você é muito jovem para ser reitora. Eu sou nada, já sou até vó. Não é, não faz diferença, não é essa a questão. Mas sempre vai ficar na minha mente, por que o espanto? Porque, nossa, você é reitora? Esse tipo de, de conversa e de diálogo franco que nós precisamos estabelecer nesse momento faz sentido, porque não é natural Pessoas com a minha aparência ocuparem lugares como esse. Não é ainda natural. Há um estranhamento de várias pessoas. E é uma questão para a gente refletir junto, pensar junto, tentar abrir caminhos em direções como essas. E eu vou dizer também para vocês, em termos de desabafo, de conversa franca, um outro tipo de estranhamento que acontece também é a cobrança. Eu sou demasiadamente cobrada. Muito mais cobrada que qualquer outra representação que já tenha passado por aqui. Muito mais. Não me dão tempo para pensar. Não me dão tempo para agir. Me cobram, inclusive, coisas de muitos anos atrás. Há uma urgência. Há uma urgência tão grande são pautas reprimidas há tanto tempo que a cobrança é também perversa. Ela chega a ser, muitas vezes, é, do ponto de vista institucional, velada. Mas do ponto de vista simbólico, do ponto de vista estrutural, do que a gente vem enfrentando enfrenta, é óbvio que eu sei por que, que essa cobrança acontece comigo em especial. Isso faz com que nós, mulheres, tenhamos ainda mais dificuldades, porque isso não nos ajuda. Ao contrário, isso me adoece. Ao contrário, isso me enfraquece. Isso me permite desanimar. Que a cobrança vem também daqueles que podiam e deviam estar ao meu lado. E que, na ânsia de ver acontecer, se esquecem. É necessário construir. Que a estada nesse lugar, ela por si só não resolve, mas ela é um passo importante para que as pessoas também possam estabelecer outras relações de confiança. E é isso que nós precisamos conversar e é por isso que eu aceitei esse convite de estar aqui hoje. Porque eu acho que a defensoria pública pode nos ajudar também com esse tema, porque nós mulheres pretas e nós, mulheres pobres, quando chegamos a lugares como esse, são um exemplo, a reitoria, tem tantos outros cargos que nós mulheres também ocupamos, são demasiadamente cobradas e fragilizadas pelos próprios movimentos que podiam nos ajudar. Então, esse é um. um começando a, a, a conversa, para que a gente também perceba como a solidão da mulher negra também se estende aos espaços de poder que ela própria ocupa. Esse, essa quebra de paradigma também precisa acontecer nesses momentos, que não é porque eu consegui chegar até esse lugar, quanto tantas outras conseguem com dificuldade chegar aquele lugar, e que às vezes nós não conseguimos desenvolver um bom trabalho. Ou quando conseguimos desenvolver um bom trabalho, duras penas, é sacrificado, é sofrido, porque a exigência é sempre maior. Ela amplia. Você faz hoje, as pessoas já querem que você faça o um outro amanhã. Você consegue uma conquista, mas cadê a outra conquista? A, a perversidade dessa cobrança institucional, ela se dá de diversas formas, e ela é velada, como eu tenho dito. Mas o que vale a pena nessa construção são esses espaços onde a gente pode dialogar. Porque, eu, é claro, falo do lugar da mulher negra, mas, obviamente, todas as mulheres que chegam a espaços de poder são demasiadamente cobradas. E esse tipo de movimento nos enfraquece, nos adoece. Então, aqui, lombar significa estar junto nos enfrentamentos, estar junto na defesa de novos processos, acreditar nisso, fazer com que seja possível realizar, não cobrar. Acho que a cobrança, ela... ela é, quando, da forma com que ela acontece, ela ao invés de nos ajudar, ela as impede, é, né? acaba é. impedindo que a gente consiga avançar em determinados processos. Mas eu não queria falar só disso não, eu quero também compartilhar é, com vocês algumas reflexões sobre, é, sobre obediência epistêmica. Uma das, das dos movimentos também que eu tenho trabalhado é sobre o pensamento decolonial, então, essa cobrança que eu tenho dito a vocês nesse contexto, né, da cobrança da mulher que assume os cargos, isso também tem a ver com o pensamento colonial. Né? Também tem a ver com, bom, já chegou aí, então agora tem que resolver. Dá conta, né? você não tem outro jeito, tem que fazer. Isso dói, né? então a gente precisa discutir melhor isso, discutir melhor as formas com que a gente pensa, é, organiza esse pensamento decolonial. Eu queria, é, tem um texto do Walter Nolo, onde ele trata, é, fala especificamente sobre a desobediência epistêmica e a opção descolonial e o significado da identidade em política, e ele cita a Nina Pacari. A Nina Pacari ela é uma política né, do Equador, uma mulher extremamente engajada, vem nos ajudando a compreender do ponto de vista indígena né, como essas mudanças de pensamento podem auxiliar nessa desobediência epistêmica, buscando outros lugares, outros meios, outros caminhos para que a gente possa se organizar enquanto sociedade. E num desses textos, no texto do Walter Minolo, em vários textos da Nina, ela acaba oferecendo para a gente uma possibilidade de pensar e agir nesse sentido do pensamento descolonial e também dessa articulação para o poder que esses grupos minoritários precisam alcançar para se manter no poder. Porque também há uma, uma disparidade muito grande quando os grupos minoritários conseguem chegar a determinados espaços e eles próprios não conseguem se manter. Há uma dissidência dentro dos movimentos. As disputas, obviamente, que a gente já conhece muito bem, né? dentro dos movimentos que nós todos participamos. Mas como essas disputas se dão internamente? Por que, que esses espaços não se fortalecem quando essas lideranças conseguem chegar a determinados espaços? Então, refletindo sobre isso, pensando sobre isso, acompanhando o trabalho da Nina Pacari, eu acabo entendendo, e, e a partir dessa... Ela cita quatro princípios gerais né, é, que tratam sobre essa essa virada política, essa outra forma, de esse giro político, né, essa forma de se olhar enquanto espaços de poder. Ela diz o seguinte, o primeiro desses quatro princípios é a proporcionalidade solidariedade, que seja, é o princípio que orienta a política é o pensamento político, para o benefício daqueles que têm menos. Acho que, numa das construções que é mais básicas possíveis desse pensamento, para orientar qualquer política que nós estejamos interessados em ver acontecer, essa proporcionalidade, a solidariedade, é tentando focar sempre né, para o benefício daqueles que têm menos. É uma economia política que possa administrar a escassez, ao invés de festejar a acumulação. Então, nós sabemos que a nossa sociedade ela, ela, é, propaga a acumulação. Né? Nós trabalhamos aí, vemos diversas é, manifestações, e vários movimentos, né? onde a gente acaba, de uma forma ou de outra, percebendo que há um grande interesse na discussão da acumulação. As querem acumular, as querem ter mais. Né? Querem ter mais recursos, mais dinheiro, mais, op mais opções, mais possibilidades. É uma cultura da acumulação, obviamente, organizada pelo pensamento do capitalismo. Né? Então, quando a Nina Pacari diz para a gente que, essa, que um dos princípios de orientação dessa política deve estar é, focada né? em administrar essa escassez, para que ela diminua, né? nós não queremos escassez, nós queremos diminuir, ao invés de criar políticas que festejem a acumulação. Outro princípio também citado pela Nina é a complementaridade, né, que se refere à produção e distribuição que contempla o bem-estar da comunidade e não a acumulação e o bem-estar dessa elite. Né? Isso acaba representando, em outras palavras, a sociabilidade com uma harmoniosa complementariedade de elementos opostos. Por exemplo, o Sol e a Lua, masculino e feminino, não são opostos com relação de poder, mas sim duas metades de uma unidade, para a qual a geração da vida sem a qual não é possível. Então, nessa poesia da Nina, ela também nos ajuda a pensar como é possível se complementar, complementar as forças, complementar as nossas possibilidades, sempre interagindo para conseguir construir outros pontos de vista, outras formas de se relacionar, né? isso pensando a política. Um outro ponto que a Nina também fala é a reciprocidade, né? que é a expressão na instituição que é, eles chamam de minga, né? é a questão da cultura indígena, que significa o trabalho cooperativo visando a melhoria, né? dar e receber, o princípio da reciprocidade é feito tanto de direitos quanto de deveres. Essa lógica de pensamento que ela vai proporcionando, que vai construindo, nos permite alguns passos importantes na hora de sistematizar o pensamento sobre essa atitude política que nós estamos enfrentando e, e desenvolvendo, né? E, por, por último, é, ela fala sobre a correspondência, né? Que significa compartilhar de responsabilidade. Esse compartilhar de responsabilidade talvez seja o que mais importa para nossa discussão, porque quando chegamos e ocupamos esses espaços, acaba que a nossa forma de atuação em conjunto, enquanto mulheres, a nossa forma de atuação para a ação, ela acaba se dividindo e não somando. Isso a gente consegue observar em diferentes contextos, acho que a como colocou isso muito bem, né quando aborda para a gente essa dificuldade da mulher na política. Então é importante refletir sobre quais estratégias são adotadas para que isso aconteça, quando nós próprias assumimos o poder. E hoje, aquilo que era o mais importante, o meu elo de força, passa a ser a minha maior fragilidade, certo? Porque na medida em que a gente conquista um espaço como esse, com as pautas simbólicas que nos representa, eu estou citando o meu exemplo, mas é óbvio que a gente cita para todas as mulheres que ocupam espaços de poder hoje, mas quando a gente chega nesses lugares, aquilo que nos mantém é, firmes para alcançar esse lugar é também tudo aquilo que vai nos fragilizar, e nos dois discursos. E o mais emblemático é perceber isso no discurso daqueles que deveriam estar ao nosso lado e que, por razões que a gente não consegue acompanhar, vão nos abandonando à medida em que o tempo vai passando. Eu pude observar, e estou dizendo isso porque tenho conversado com várias mulheres, não é nenhuma pesquisa, longe de mim até nem tenho tempo, né? mas é uma pauta de interesse, a participação das mulheres na política, e a taxa de sucesso dessas mulheres na política. Como elas conseguem se relacionar, se articular, e de que forma isso impacta nas políticas públicas que elas possam desenvolver. Eu tenho tido muita alegria, e estando aqui nesse cargo de reitora, e celebrando hoje com a presença de vocês, numa articulação da universidade, que ouviu e que está junto do movimento, né, de, de grupos e aqui representado pelo Grupo Albre Lorde, um deles. Então, esse tipo de iniciativa fortalece o trabalho que a gente desenvolve. É, mas é, é precisamos de tantas outras Rosângelas, não é? Precisamos de tantas outras Rosângelas para que a gente consiga fazer com que outras pautas também sejam aprofundadas. Eu acho que esse caminho de construção coletiva no âmbito das universidades me lembra muito a frase da Grada Quilomba. Eu lembro que eu... a a Valdênia ontem citou a Grada Aquilomba, e é uma das minhas leituras favoritas. Eu tive a oportunidade de conhecê-la nas minhas andanças lá em Lisboa. E veja, a Grada diz o seguinte, a academia não é um lugar neutro, tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e de sabedoria, de ciência e erudição, mas também é um espaço de violência. Cifadinhos por ela. Ela tem uma relação muito problemática com negritude. Aqui temos sido objetificadas e objetificados, classificadas, classificados, teorizadas, teorizados, desumanizadas, desumanizados, infantilizadas, infantilizados, criminalizados, brutalizados, sexualizados, expostos, exibidos e, por vezes, mortos pela própria academia. Dizer que fazemos parte da academia não quer dizer muita coisa, Grada tem toda a razão. Porque é nesses espaços de construção de conhecimentos que nós estamos formando novas pessoas que vão estar em sociedade desenvolvendo trabalhos ou não, fortalecendo ou não. E perceber a importância da nossa iniciativa nesse tema tem relação direta com a nossa postura quando ocupamos espaços como esses. Então, é uma responsabilidade enorme e muito bem aproveitada por todas nós aqui. Mas queremos outras pessoas que possam se somar a essas vozes, para que a gente possa, de alguma maneira, é, desestruturar ou desarticular pensamentos que vão nos matar, pensamentos que seguem nos encarcerando, pensamentos e atitudes e ações que seguem nos matando de fome. Quando as pessoas olham para mim e se espantam, eu pergunto: o que eu espanto? Eu tiro da zona de conforto. Esse movimento sutil traz respostas para a gente traz movimento para a nossa pauta. Mas é uma postura difícil é um, é um jogo de posicionamento difícil nós precisamos conversar mais sobre ele. Precisamos colocar mais o dedo nessas feridas, porque nós não podemos estar nos lugares de poder e se sentir sozinhos. Precisamos estar nos espaços de decisão e de poder e ter pautas, propostas, ideias para que possamos desenvolver. Isso é um desejo, isso é uma necessidade, nem sempre isso acontece, que a gente precisa trabalhar para que isso possa se tornar cada vez mais real, para que a gente possa evitar que as pessoas sigam morrendo de fome, para que a gente possa evitar que as mulheres negras pardas, como queiram denominar, possam estar sendo encarceradas o tempo todo, possam, de alguma forma, ter dignidade. Acho que esse é o nosso papel, é o que a gente tem feito, mas acho que a gente precisa se estruturar mais, precisamos estar mais fortalecidos enquanto movimento. Acho que esse é um papel importante que a gente não pode, deixar de levar isso em consideração. Então, tenhamos pautas coletivas. Né? Tenhamos, por exemplo, hoje para a universidade, qual é a pauta? Né? Nós já estamos com a banca de ética identificação. Qual é o próximo passo que nós vamos dar com relação à pauta na universidade? Vamos discutir isso já, já, né, Rosângela? Vou já convidando o pessoal para a próxima mesa. No final, você não deixa de convidar o pessoal aí, não. Mas eu acho que nesse encontro é para permitir que a gente consiga avançar nesta pauta na pauta dos alunos indígenas, na pauta da fome, da criminalização, na questão da terra. Tem várias questões que a gente precisa avançar, abordar, do ponto de vista acadêmico e para fora. E a gente precisa fazer com que a universidade cada vez mais esteja articulada e exercendo sua função social. E eu, o que estou tentando fazer. Espero que as deusas continuem abençoando o meu caminho e que eu consiga deixar pelo menos uma pequena contribuição a pequena, não quero fazer nenhuma revolução, não, mas quero contribuir um pouquinho para que a gente possa ter uma unir melhor. Obrigada, gente. Obrigada, Débora, pela oportunidade. Então, é... até para a gente poder estar tá aí daqui a pouco, a gente tem que ir para aí ainda, né? E a gente está um pouco longe, e eu vou concluir a minha fala e fazer os agradecimentos já a cada uma de vocês. É sempre muito é, bom esse, esse movimento, sabe, da gente se juntar e fazer esse processo de reflexão coletiva. Já convido a todos, todos e todes a assistirem a próxima live que começa exatamente em 40 minutos. É o tempo que a gente tem de chegar aí né, na universidade. É, quero agradecer muito, Débora, Alessandra, é, pela oportunidade, pelo espaço. E quero fazer uma proposta. Eu acho que a gente podia tornar esse diálogo da defensoria com a sociedade um negócio meio que permanente. Uma vez por mês, a gente chama alguém, eu me proponho a, a ajudar aí a fazer essa mediação, tem um monte de, de, de pesquisador que a gente tem que ouvir, tem defensor, tem gente que está aí faltando temas importantes, e aí vamos discutir aqui as pretas nada básicas, com as não tão pretas também nada básicas. Eu acho que a gente pode criar esse movimento, porque isso é quilombamento, né? Já agradeço muito é, é, é, esta oportunidade, esse espaço. Espero que esses, que esses espaços se multipliquem e que a gente possa estar cada dia mais junto. Muito obrigada. Bom, eu não agradeci a Marcele, mas, Marcele, sua fala. Nossa, calou muito no meu coração a sua fala. Eu, eu sinto na pele. Apesar de, de termos lutas que, que, que, não, que, que, se, que se cruzam e ao mesmo tempo são lutas que, que são individuais, que a gente vai individual, mas a gente está no coletivo e essas lutas elas são... É, é, é como eu falo, a luta de uma mulher é a luta de todas. É o que o Audre Lorde fala, e Rosângela que me apresentou o Audre Lorde, e eu fiquei apaixonada, e é uma fala que eu uso sempre, que é, enquanto uma mulher estiver, tiver algemas, é mais ou menos assim, né? É, as, algemas, as algemas delas serão as minhas e eu também não serei livre. Então, é só serei livre quando todas as mulheres forem livres. Né? Então, a sua fala cala muito para mim, depois a gente troca figurinhas de experiências, mas é muito necessário o aquilombamento, como a Rô falou, das pretas, das não, das não tão pretas assim, das, das que não são pretas, porque é uma luta de todas, todos e todos nós. E nunca avançará se não for uma luta em comum de todas, todos e todos. Adorei sua fala. Nossa, eu fico até sem palavras para complementar, porque é uma fala que cala no nosso peito, né? Eu tenho certeza que quem assistiu agora, quem vai assistir depois, tem a mesma sensação. Então, eu não vou atrasar vocês no próximo evento. Estarei assistindo, eu espero o link, viu? E já está aceito o seu convite. Você sabe, como eu falo para a Rosângela, um convite dela, para mim, não é um convite, é uma ordem direta da minha superior hierárquica. Então, ela, ela manda e eu só executo. Então, já está, já vai estar no nosso cronograma, eu faço questão, acho muito importante esse diálogo. É, as instituições, elas precisam dialogar também com a sociedade civil, para que a sociedade acorde, né? enquanto a gente não estiver próximo desses movimentos, a gente não vai chegar a lugar, a lugar nenhum, né? nós, nós não podemos nos encastelar por qualquer posição que, este, que, que estejamos ocupando, que, que venhamos a ocupar. Então, é isso. Gratidão por esse aquilombamento, por esse confortinho desse, dessa, dessa, dessa roda de estar com vocês. Muito prazer, Maria, Marcele, de conhecê-las. Espero que esse seja o primeiro de muitos, né? A Rosângela me apresentou, a Valdênia. A Valdênia nunca mais teve paz, porque agora toda vida eu estou... Eu aperrei a Valdênia o tempo inteiro. Então, assim, ela sabe que eu, que eu não deixo mais em paz, nunca mais. A Rosângela nem se fala, né? Então... Rosângela é minha amiga, minha amora do coração, minha deusa suprema. Então, eu queria agradecer muito a todas, todos e todes que assistiram a essa palestra. É, agradecer a Alessandra, a todo mundo, a administração, a assessoria de comunicação. Não vou me tardar muito, normalmente eu fico meia hora aqui falando para não atrasá-las. Mas se pudesse, ficava a noite inteira falando, né? Se alguém quiser fazer alguma fala final... É, só para a gente finalizar, então eu deixo a palavra e mais uma vez, muito, muito obrigada. Ah, só para avisar, o link é o, é o, é o link da, da UNIR no YouTube, tá bom? É o canal da UNIR no YouTube, bota a Universidade Federal de Rondônia no YouTube que vai aparecer lá, tá bem? Só para quem quiser Minas, vou aproveitar o gancho dos agradecimentos, tá? Também agradecer muito... Rosângela Valdeni, é um prazer tê-las novamente aqui conosco. Já nos conhecemos aí de outros eventos, cursos, é sempre maravilhoso contar com a presença de vocês. E estou muito, muito honrada em poder conhecer a Maria, poder conhecer a Marcele, todas as falas muito tocantes. E agradeço demais vocês tirarem. É, são muito demandadas, né? Então, profunda gratidão por estarem aqui conosco, compartilhando esse bem mais valioso, né? Que, que nós temos, que é justamente o Dou por encerrada a live e muito obrigada a todos e todas. <risos>